Olá, meus amigos, sou o professor Bruno Médio de Direito Penal, processo penal, legislação, Correlatos. Estamos juntos mais uma vez. Dicas aí para a sua prova da UAB na tela. Bom, aqui é o seguinte, senhores. Vamos tratar das diferenças entre prevaricação e prevaricação imprópria. Tá? Entre prevaricação e prevaricação imprópria. Prevaricação própria é o artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposições expressas de lei para satisfazer o sentimento ou interesse pessoal. Aqui é o seguinte: retardar ou deixar de praticar ou praticar é o dolo genérico. Para satisfazer o sentimento especial, já é o dolo chamado de dolo específico um elemento subjetivo especial do tipo. Um interesse a mais Então não basta o dolo genérico Se for o dolo genérico apenas E a ausência do dolo específico Fato atípico Improbidade administrativa, tá? Funcionário desidioso, preguiçoso Bom o preva prevaricação, e prevaricação imprópria É o artigo 319-A Que a doutrina passou a chamar Que é deixar o diretor de penitenciário E o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso Acesso ao aparelho de telefone de rádio assimilar Que me comunicação com os presos com ambiente externo Detalhe, esse crime, ele é um crime omissivo, um omissivo próprio, um omissivo próprio. Só que o dever aqui é do diretor de penitenciário, agente público. Então aqui não temos como aplicar a omissão imprópria, que é aquele que tem o dever de agir. O dever de agir já está aqui, então a omissão imprópria não se aplica aqui a esse crime, tá? Esse crime é um omissivo próprio. Todo crime omissivo próprio, que, que, qual é o detalhe? Não admite. Não admite conatos. Não admite tentativa. Então o 319 ele não admite tentativa. E o prevaricação? Retardar e deixar, não admite tentativa. Mas o praticar contra disposições expressas de lei é crime comissivo. Praticado por. Ação. Então aqui, admite tentativa. Legal? Essas são as diferenças entre prevaricação e prevaricação imprópria. Vem comigo? Te aguardo na próxima oportunidade. Um abraço, que com Deus estude.